Eu estou aqui na Casai, vendo os pacientes, né? Tem muitos pacientes que estão reclamando que querem ir embora, muito tempo estão aqui, né? É, então, assim que a gente retornar na Casai, a gente vai conversar com, com o coordenador. É, também, muito buracos, né? Quando chove, cai muito água em cima da rede dos pacientes. Então, tem muitos pacientes que estão de alta, ainda não estão fazendo, é, terminar o tratamento, eles têm que retornar para a comunidade. Então, os pacientes, muito tempo, estão aqui. Então, pacientes reclamaram muito, né, de comidas, que né, mal feito. É, também a estrutura, tem muitos pacientes de alta, não estão conseguindo retornar para as suas comunidades, há também estrutura, quando chove, diz que a noite é ruim para os pacientes dormir, porque chove, mas que é fora. Então a gente está vendo aqui, é preocupante e é lotado.